What's Aqui é o Ronero, uma cena da English Experience, e agora iniciamos a nossa quinta aula de um total de 10 da websérie Meu novo Mindset, que eu tô trazendo aqui no canal para te ajudar finalmente a alcançar e desenvolver uma versão nova de si, com foco naquelas habilidades que são importantes para você, para você poder performar na sua vida melhor seja aprendendo inglês ou em algum outro aspecto da sua vida pessoal ou profissional, como por exemplo desenvolver fiança Segurança, determinação, força de vontade, deixar de lado essa procrastinação, vitimismo, enfim, qualquer coisa que seja importante e necessário aí na sua vida. Olha, e na aula de hoje nós vamos falar sobre um dos sentimentos e comportamento humano mais importante e que mais pode te ajudar em sua vida. Sim, pessoal, eu estou falando da autoconfiança. Sem dúvida alguma, pessoas com baixa autoconfiança sofrem mais. Elas têm mais medo, se sentem mais inseguras e deixam de realizar vários sonhos em sua vida, exatamente pela baixa autoconfiança. E mesmo que você tenha um bom nível de autoconfiança, pode ser que em algumas situações ou momentos da sua vida, você se sinta um pouquinho inseguro, talvez até com medo e talvez esses sentimentos até te paralise ou comece a paralisar. Por isso, na aula de hoje, eu vou te ajudar a desenvolver sua autoconfiança num nível que nada e nem ninguém vai te impedir ou parar você vai se tornar imparável. Então olha só, assista com bastante atenção toda a aula de hoje e por favor, gente, faça os exercícios que eu vou ensinar aqui. E principalmente, não pule toda a aula e vá direto lá para o exercício de hipnose que nós vamos ter daqui a pouco nessa aula. Porque eu vejo muita gente fazendo isso e eu preciso reforçar, você não vai ter os mesmos resultados. Portanto, assista com atenção. Faça os exercícios e aí sim, você faz lá no final a hipnose que eu deixei para vocês. Ah, e se você não viu as aulas anteriores, eu sugiro que você as assista. Uma vez que essa websérie é uma sequência de conteúdos que conversam entre si e um complementa o outro. E também para você entender porque que eu gero aqui no canal de inglês, conteúdos que parece que não estão relacionados a inglês, mas só parece mesmo, tá? O link das primeiras aulas se encontra na descrição deste vídeo aqui. Aí, ah, claro, não poderia faltar. Já aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa esse joinha aí no vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e todas as vezes que eu lançar uma aula nova, uma websérie nova, o YouTube vai te informar e assim você vai garantir que não vai perder nenhum conteúdo que eu trouxer para você aqui. A falta de autoconfiança pode surgir depois de experiências mal-sucedidas. Muitas vezes, nem é preciso um grande fiasco para que a autoconfiança vá por água abaixo. Pequenas frustrações acumuladas podem minar a sua autoconfiança. Por exemplo, uma criança que é impedida pelos seus pais a pegar seus próprios brinquedos ou os pais que fazem tudo por uma criança podem reduzir a autoconfiança dessa criança. Então, essas diversas experiências que vamos tendo durante toda a nossa vida vai formando a nossa personalidade e nos propiciando a ter mais ou menos autoconfiança. Naturalmente, eventos muito intensos do ponto de vista emocional em determinados momentos em nossas vidas também podem definir boa parte da nossa personalidade. E como você sabe, a autoconfiança é uma característica essencial para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional a partir dela damos os passos necessários para crescer em direção àquilo que nós almejamos mas para isso gente é necessário que você tenha uma visão madura sobre quem você é seus potenciais habilidades e limitações mais do que um fator inato a autoconfiança é uma habilidade que construímos em nós mesmos o tempo todo e uma dúvida muito comum é sobre a diferença que existe entre a autoconfiança e a autoestima. Autoestima se refere ao quanto uma pessoa aprecia a si mesmo. Já a autoconfiança se refere à percepção de ser capaz na realização das mais diversas atividades. O autoconfiante costuma ter uma ótima autoestima, mas nem toda pessoa com boa autoestima é autoconfiante, porque a autoestima pode se tornar cobrança interna, ou seja, para que uma pessoa continue gostando dela mesmo, é necessário não errar nunca, o que poderia ser impossível, né? Quem é que nunca erra, gente? Só quem tá morto, né? Quem tá lá no caixão pela preta. O autoconfiante não liga para pequenos fracassos, ele insiste e sabe que em uma hora, na hora certa, ele será bem sucedido e que qualquer fracasso é apenas um aprendizado que ele vai levar consigo o resto da vida e cada vez mais ele progride e desenvolve o seu mindset. E talvez agora você me fale, ok Ronero. entendo o que você disse, mas afinal de contas como que eu posso aumentar a minha autoconfiança, como eu posso mudar o meu mindset, uma vez que eu já tive tantas experiências negativas. Just relax buddies, eu vou te ajudar agora com isso. Primeiro de tudo você precisa desenvolver o que? O autoconhecimento. Aqueles que não se conhecem muito bem são fadados a cometer os mesmos erros indefinidamente, infinitamente. Infelizmente, né gente? Aqueles que são alheios a si mesmos têm muito mais dificuldades em construir a autoconfiança. A falta desse conhecimento, desse saber, costuma nos colocar em posição de vítimas, all the time, o tempo todo pois passamos a culpar o mundo por aquilo que dá errado em nossa história. Mas me diz aí, você costuma voltar o olhar para si mesmo? Você costuma se analisar? Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas ao longo da vida devemos buscar cada vez mais entender quem realmente somos e o que desejamos. Pode-se dizer que esse é um dos grandes objetivos na trajetória de qualquer ser humano. A partir dessas compreensões, sabemos aquilo que podemos aprimorar, quais são as limitações mais agudas e também conseguimos explorar as habilidades em que temos mais aptidão. O autoconhecimento é uma busca complexa, que pode, sim, deixar a gente angustiado e perturbar, deixar a gente um pouco desconfortável, mas é importantíssimo em nossa jornada. Quando nos apropriamos desses norteadores, sabe, desse rumo, fica mais fácil navegar pelas incertezas e construir uma margem de segurança para agir ali dentro dessa margem, com tranquilidade, mas não apenas preso numa zona de conforto. Pode-se dizer, também que nunca vamos saber quem a gente é de verdade. Né? Eu acho muito difícil isso, saber quem você é de verdade. Sempre tem alguma coisinha que escapa aí da nossa visão. Ao mesmo tempo, esse mistério é o que nos coloca em movimento. Nunca deixe de exercitar o autoconhecimento, pessoal pois ele é o primeiro passo para colocar no mundo o que existe de mais particular, de singularidade em nós mesmos. Segundo ponto, aprenda a tolerar as frustrações. Nós somos educados em uma cultura que tem baixa tolerância a erros e fracassos. Aprendemos que apenas o sucesso deve ser valorizado, enquanto as derrotas devem ser varridas para debaixo do tapete. A gente tenta esconder as nossas derrotas, né? E aí, o medo de errar é uma consequência desse pensamento, pois a gente prefere nem tentar a assumir o risco do fracasso. Ainda assim, é possível rever esse ponto de vista e criar outros sentidos para essas situações. A forma como nos relacionamos com as falhas é muito mais importante do que as conquistas que alcançamos. Ao encarar as derrotas como algo natural, passamos a temê-las menos. E aí, naturalmente, a gente faz o quê? Erra menos ou usa mais. Qualquer trajetória de sucesso conta com inúmeras falhas, momentos de retrocessos, crises Nenhuma grande personalidade que alcançou sucesso teve uma vida sem erro, sem fracasso. Tudo depende da capacidade do indivíduo em questão de ultrapassar essas barreiras e aí sim seguir em frente. É necessário ter sabedoria para pensar racionalmente nos momentos de crise e encontrar saídas criativas a fim de você redirecionar esforços de maneira eficiente. E agora, o ponto mais importante. Eu vou aplicar em você uma técnica muito poderosa de PNL com hipnose, sabe? Eu gosto de juntar PNL com hipnose porque vira uma bomba atômica de transformação comportamental. E ela vai te ajudar, obviamente, a melhorar a sua autoconfiança. Por isso... Preste muita atenção no áudio, que você vai ouvir daqui a pouquinho, tá? E siga todas as orientações que estão recomendadas lá. Ah, e antes de prosseguir, eu preciso te dizer que se você está gostando dessa websérie, e gostaria de aprender inglês de um modo bem diferente, usando tudo isso que eu estou ensinando aqui, que eu estou trazendo aqui na nossa websérie, e ainda recheado com ainda mais técnicas de PNL, coaching, hipnose, exercício de neuroaprendizagem. Então, a sua oportunidade chegou. Eu tenho um curso de inglês de imersão, seis meses focados em desenvolver o seu inglês e desbloquear a sua mente para você poder aprender muito mais rápido e finalmente chegar na tão sonhada fluência de modo simples rápido e fácil então dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui porque tem um link que vai te direcionar para uma página lá no meu site onde eu vou explicar detalhadamente como funciona esse curso e algo muito importante eu preparei para você por você estar participando dessa websérie você vai ter um desconto de 80% nesse curso isso mesmo pessoal 80% então não dá mole não e aproveita essa oportunidade então sem mais delongas vamos ao que nos interessa a nossa técnica eu preciso então que você vá para um lugar calmo e silencioso e certifique-se que ninguém vai te interromper, tá? Enquanto você estiver ouvindo o áudio. E se possível, escute com fone de ouvido. E aí, basta seguir as orientações que vão constar durante o áudio. Antes de iniciarmos, é preciso que você encontre um momento na sua vida em que você se sentiu com autoconfiança. Pode ser qualquer situação em sua vida. Na escola, no trabalho na igreja, talvez até mesmo praticando algum esporte. É muito comum as pessoas falarem que nunca se sentiram com autoconfiança ou que não se lembra. Mas você pode se lembrar de não se esquecer de se lembrar que todas as pessoas já experimentaram em diversos momentos das suas vidas todos os sentimentos humanos, o que inclui a autoconfiança. Então nesse momento você pode começar a buscar aí nas suas memórias uma situação qualquer, em que você se sentiu com autoconfiança pode ter sido hoje semana passada mês passado até mesmo ano passado ou na sua infância na medida em que você começa a pensar várias memórias e lembranças ouvindo a sua cabeça lembre-se que você não precisa de uma situação absurdamente maravilhosa em que você se sentiu pleno de autoconfiança às vezes uma situação pequena mesmo, praticando um esporte, conversando com alguém, você estava se sentindo bem, estava se sentindo com autoconfiança. Isso é suficiente para aplicarmos a técnica que vamos aplicar agora. Então, dê pausa enquanto você busca esse momento e só volte a dar play quando você encontrar qualquer momento na sua vida em que você se sentiu com autoconfiança. Tome algumas respirações agradáveis, confortáveis.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 Agora, eu quero que você traga aquela situação em que você se sentiu com autoconfiança. Aquela situação que você se lembrou logo no início desse áudio. Eu quero que você visualize essa cena como se fosse a cena de um filme. Como se você estivesse assistindo a esse filme. Esse filme desse momento em que você se sentiu com autoconfiança. Então, assista essa cena e agora entre nessa cena. Seja você mesmo aí. Permita seus olhos vejam todos os detalhes dessa cena. Permita que você veja com quem você está interagindo, em qual situação você está. Visualize até mesmo a roupa que você está vestindo. Isso, muito bem. Coloque sua atenção também aos sons que você está ouvindo. Escute se tem alguém conversando com você, algum outro som nesse ambiente. Se não tiver som, não tem problema. Escute o que você diz para você mesmo nesse momento de autoconfiança. Isso. Enquanto você vê e ouve, permita agora que essa sensação de autoconfiança tome conta de todo o seu ser. Respire autoconfiança e sinta a autoconfiança se expandindo mais e mais dentro de você, em cada célula do seu corpo. E agora intensifique esse sentimento de autoconfiança. Intensifique ainda mais. Intensifique ainda mais o sentimento de autoconfiança e sinta agora como se você estivesse flutuando de tanta autoconfiança presente em cada célula do seu corpo, desde o seu pé até a sua cabeça, você agora é autoconfiança intensifique ainda mais. Isso mesmo, muito bem, agora coloque as suas duas mãos sobre o seu coração e sinta o seu coração bater na medida em que você sente a autoconfiança se expandindo ainda mais. Sinta-se autoconfiante. Imagine-se agora em um momento no futuro, em qualquer situação no futuro em que você precisa e que você quer se sentir autoconfiante. Veja essa cena. Entre nessa cena e agora seja você mesmo aí. E agora sentindo a autoconfiança presente no seu corpo. Veja como você interage nessa situação, como você age e reage nessa situação. Agora que você tem muito mais autoconfiança. Isso mesmo, intensifique essa autoconfiança nessa situação. Isso mesmo, muito bem. Então uma Respiração profunda. E agora visualize uma outra cena no futuro, ainda segurando as suas duas mãos sobre o seu coração. E visualize você aí, no futuro, em outra situação abundante de autoconfiança. Veja como você se porta, como você conversa, como você age e reage. Agora que você tem ainda mais autoconfiança dentro de você. Isso mesmo, muito bem. Tome uma respiração profunda. E agradeça a sua mente inconsciente. Peça a ela para integrar tudo isso dentro de você gerando novos comportamentos e atitudes. Você pode se lembrar, de não se esquecer, de se lembrar, nos próximos dias, na medida em que você beber água, a sua mente inconsciente vai integrar e vai intensificar ainda mais a autoconfiança dentro de você. E você percebendo, sem perceber que você percebe, você terá novos comportamentos e atitudes em qualquer situação que você precise se sentir autoconfiante isso, muito bem tome uma respiração profunda e no seu tempo abra os olhos